Com a força do amor, nossos passos nos levam para o Brasil. Convidados pelo Papa Bento XVI, nosso encontro vai ser inesquecível. A juventude de Uniana vai celebrar sua missão de ser profeta do amor, num encontro que marcará para sempre nosso coração de discípulos do Mestre e no amor, abençoados pelo abraço do Cristo Redentor. Faça a inscrição da sua província até o dia 31 de março de 2013 para o Encontro Internacional da Juventude Deoniana pelo site deonbrasil.com.br ejd2013. Deixe sua pegada e faça discípulos em todas as nações.